Esta é a nossa escola, uma escola como tantas outras, mas esta é a nossa. Aqui temos a aprender tantas coisas e fizemos outras com as nossas próprias mãos. Em 2020, a nossa vida mudou. A pandemia fez-nos dar valor a coisas simples. E agora, temos saudades. As brincadeiras do recreio, o abraço e o sorriso. Assim, nada nos separará. E se a vida nos empurrar para o chão, vira-te de barriga para cima e vê as estrelas. E os olhos, esses, também sorriem. Adaptação. É isso, Adaptação. Classroom, Teams. A tecnologia juntou-nos. Ver trabalho, anexar trabalho, enviar trabalho. Fácil. Pais em teletrabalho, a voz em videochamada. Olá, avó. Adaptação. Perdemos muitas coisas. Passámos tempos difíceis, mas ganhámos outras. E a vitória, essa, será nossa. Não paramos. Continuamos. Aprendemos e desenvolvemos novas competências. Pais, professores e alunos. Verdadeiros heróis. E um dia, acreditamos que um dia, daremos algo ao mundo.